A gente tá se aproximando cada vez mais no final do ano civil e 2019 acaba pra 2020 começar. E é a época quando a gente fica se questionando, né? Como vão, ser, como vão ser as energias? O que vai acontecer no próximo ano? Será que eu vou me apaixonar? Será que eu vou conseguir um emprego novo? Será que eu vou passar na faculdade? Todas essas perguntas começam todas de uma vez. Então, eu tô trazendo é, o meu tarô e a força dos oráculos pra poder prever as energias do ano de 2020 e facilitar o seu caminho. <música> E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol ilumine o nosso encontro. Os oráculos eles são muito comuns é, para as bruxas e eles existem há muito tempo. Eles já foram melhores amigos de grandes generais e de grandes reis que utilizavam dos oraculistas para poder prever as energias é, e as coisas que podiam acontecer nas batalhas, no império, prever fomes ou grandes problemas. E é isso que eu vou fazer para vocês agora. Eu vou utilizar da força dos oráculos para poder prever as energias do ano de 2020 e responder algumas questões muito importantes, como os grandes desafios de 2020, para prever como vai estar tá a energia financeira, como vai estar tá a energia amorosa, certo? É, essa previsão vai ser uma previsão geral, é, para a energia de 2020 para você poder se preparar, mas todos os meses aqui no canal a gente vai ter as energias do mês prevista certinho, direcionado para você de um jeito bem, bem legal, bem fácil de, de, de compreender para você poder se direcionar e facilitar as coisas no seu caminhar e trazer mais positividade, mais dinheiro, e mais realização, certo? É, pro pessoal que já tá acostumado a me ver no Instagram agora eu tô aqui os vídeos vão ser no YouTube porque ficam mais fáceis da gente conseguir é, editar e colocar eu falando né no, no Instagram não tinha muito tempo e agora a gente tem todo o tempo do mundo aqui para poder falar sobre previsões mas... Antes de mais nada, antes da gente começar as previsões, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like pra fortalecer ainda mais a nossa energia e comenta aqui embaixo o que, que você tá esperando pro ano de 2020. Música yeah, é Will I hear a MC Where the primus glow in the violent glow where the torque A primeira carta fala sobre a energia a qual o ano de 2020 vai ter foco e é a carta da bruxa. E essa carta ela fala sobre a busca pela espiritualidade, pela iluminação, pelo contato com o divino. As coisas hoje em dia talvez não estejam correndo como elas deveriam estar correndo. O nosso contato com a nossa espiritualidade, com o nosso eu interior e eu superior, tem diminuído cada vez mais. A energia Foco de 2020 vai ser voltada para a espiritualidade, para que você possa perceber que tudo o que nós temos no material é um reflexo do nosso contato com o divino, da nossa gratidão e da nossa energia em movimento. A carta de número 2 fala sobre o que nós vamos aprender com isso, com essa energia que o ano vem trazendo E a carta da força E ela fala sobre o controle Ela fala sobre aprender a lidar com as nossas sombras Com os nossos medos Com os nossos defeitos Essa carta, ela vem como a resposta Para essa energia que o ano vai estar tá trazendo para gente A carta número 3 fala sobre o trabalho e a carta da louca a carta da louca mostra um recomeço então ela diz mais ou menos que as energias de trabalho do ano elas vão estar voltadas a se reconectar se reencontrar talvez aquilo que você tem como profissão hoje não te faça feliz talvez aquilo que você busque na metade do caminho você perceba que não é a verdade com relação ao seu trabalho, aos seus negócios, ao seu empreendimento. Então, essa energia vai estar pairando sobre o ano de 2020. A descoberta, a redescoberta, a caminhada, né? Com relação ao nosso é, eu empresário, eu financeiro, eu trabalhador. A carta de número 4... É a carta da sacerdotisa. E ela caiu na casa do amor. A sacerdotisa ela é uma mulher de controle. Ela é uma, uma mulher de poder. Ela exerce poder. Então você vai aprender a ter o controle das suas relações. Você vai aprender, talvez, a deixar de sofrer. A deixar de se relacionar com aqueles tipos de pessoas tóxicas. A deixar de se relacionar com aqueles tipos de pessoa que te fazem mal, que te deprimem. Que não te levam a sério. Mas também tem um lado negativo essa carta, essa carta pode te ensinar a ter um bom relacionamento vendo que talvez você seja o problema, vendo que talvez você seja controlador demais, vendo que talvez você não dê espaço para o outro exercer a liberdade, o prazer, quem ele é ou ela é. Então essa carta ela tem dois pesos aí, em qual você vai se encaixar durante esse ano? Você é a pessoa que está sofrendo e vai aprender a deixar de sofrer? Ou você é aquela pessoa que controla demais, segura demais por medo de perder e aí acaba sufocando perdendo? A carta de número 5 na casa da família é a carta da lua. E a lua ela tem suas fases, ela tem seus ciclos e é muito interessante cair dentro da casa da família. As famílias são assim, elas têm suas fases, elas têm seus ciclos, né? Uma hora a gente tá de bem com alguém, outra hora a gente discutiu com esse alguém. É, uma hora é, algo aconteceu de surpreendente e comoveu todo mundo. Então, na nossa família nós vamos ter muitos altos e baixos. Vai ser um ano onde é, a família ela não vai estar tá naquele mar morto, né? Ela vai estar tá com aquela energia de movimento. Uma hora feliz, uma hora descontente, uma hora acontece alguma coisa, alguém engravida... Enfim, vai ser uma energia de movimento Um movimento bem gostoso Um ciclo bem gostoso E por último, na casa número 6 A gente fala sobre as amizades né, Sobre o nosso convívio social E essa carta é a carta do diabo É uma carta um pouquinho complicada Porque ela fala sobre Pessoas que podem estar se aproveitando de você Pessoas que podem estar tendo interesses em você E não necessariamente amizade Pura e simplesmente Essa carta ela fala sobre os prazeres Ela fala sobre o êxtase Ela fala sobre você Sair viajando do nada Sabe? Sem, sem né? Planejar Então ao ponto que você vai ter Muitas aventuras com o seu grupo De amigos, você também vai ter Grandes decepções no sentido de A pessoa fulana não é O que eu esperava, ela tava Por perto só por interesse. Então, é uma carta onde é, você vai ter algumas surpresas com pessoas próximas e, ao mesmo tempo, você vai ter momentos desenfreados e muito felizes. Então, na somatória total, no ano de 2020, algumas coisas elas acabam permanecendo, né? É muito comum esse tipo de movimento acontecer com, com amigo e família, né? Que são as cartas que caíram lá. E é muito interessante pensar que o ano de 2020 é um ano de despertar a espiritualidade, que é o ano de você trazer pra fora... Nesse lado é, espiritualizado, esse lado de contato com a natureza, com os deuses, com as energias evolutivas. E nós estamos num momento onde o nosso universo pede isso realmente. E vamos ver como vai ser então essa evolução espiritual para o ano de 2020. <risos> Essa foi as previsões é, para as energias de 2020, eu espero ter facilitado um pouquinho mais para você, eu espero que a partir dessa previsão você consiga sentar e focar os seus planos para que eles se concretizem com mais força, com mais propriedade nesse ano que se inicia e mais dicas vão vir por aí ao longo da semana, certo? Muito obrigado por mais esse encontro. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve, deixa o seu like e deixa o seu comentário me dizendo o que você está esperando para as energias de 2020, certo? Que o sol possa iluminar o nosso encontro.